Olá, aqui é o Zanon, e hoje eu quero falar sobre estilo de vida e emagrecimento. Hoje eu não quero falar nada sobre treino, exercício físico, nada sobre alimentação, sobre dieta, eu quero falar de estilo de vida. Estilo de vida compreende que para você emagrecer, você tem que ter certas atitudes diárias, atitudes durante a sua vida que vai te ajudar a emagrecer de uma forma leve, vai te ajudar a fazer exercício sem se preocupar em fazer exercício, vai ajudar a ter uma alimentação saudável, sem ter aquela obrigação de fazer aquela alimentação saudável. E eu me peguei nesse posicionamento, nesse pensamento sobre sobre estilo de vida, quando eu peguei meu computador estava vendo as fotos antigas. Eu parei no computador, abri o computador antigo para fazer um backup, para deixar tudo guardado, guardado ali, bonitinho, e comecei a abrir minhas fotos antigas. De momentos bons, momentos gostosos que eu vivi, que faz parte da minha história, das minhas lembranças. E sabe o que eu parei para ver? Que a grande maioria das fotos não era dentro da minha casa. Eu gosto muito de ficar em casa, não quero falar disso. Mas os momentos bons ou menos felizes não ocorrem normalmente dentro de casa. Então é isso, eu quero falar com você. É, eu sei, eu também adoro ficar em casa, só que a vida não acontece dentro de casa. As coisas boas que você vai ver na vida vai ser fora de casa. O que eu quero falar pra você? Saia de casa, vá se divertir, ver filme é gostoso, então vá no cinema. Outra coisa que é muito legal agora é que eu tenho filho pequeno e quero ensinar ele a ter hábitos novos, saudáveis já. O que, que eu faço? Levo ele pra ambientes diferentes. Ai professor, eu não tenho dinheiro pra ficar saindo. Não, não tô falando para você sair ir no shopping fazer compras ou ir num parque de versões lugar caro. Não, vá num parque, vá ver a natureza. A natureza vai te auxiliar porque a natureza tira o estresse muito mais do que ficar dentro de casa descansando. Você está em contato com a natureza, tua mente relaxa, teu corpo relaxa, você recebe novas energias, você se torna mais produtivo, você se torna mais animado. Você vai ter mais disposição para fazer exercício físico, você vai ter mais disposição para fazer uma alimentação saudável. Outra coisa que acontece bastante é, final de semana, você enfiar o pé na jaca total. Você está em casa, você vai comendo o que tem tá em casa, pede uma pizza, não sei o que, lá e, e foi, enfiou o pé na jaca. Não, quando você se acorda cedo, sai para lugares diferentes, sai para ficar em contato com a natureza, uma coisa que ocorre através desse hábito, que isso se torna um hábito angular, é através dessa dessa motivação, dessa energia que a natureza traz, é você procurar... é você ter um dia saudável depois disso. só ai, ah, tá tão gostoso, essa energia tá tão boa. Você acaba colocando para dentro do seu corpo coisas que fazem bem para você. Dentro da sua boca, alimentações que fazem bem, que mantêm essa energia. Quando você vai para esses lugares, você escolhe colocar para dentro da sua mente, escutar, assistir, coisas que fazem bem para sua energia. Pois a alimentação... Alimentação, não vem só do que você coloca para dentro da boca, mas vem do que você coloca dentro da tua mente, através do que você escuta, através do que você vê. Então, ter uma alimentação saudável não significa só comer. Ter uma alimentação saudável significa tudo que você enxerga, que você olha, que você contempla, tudo que você escuta, escutar coisas boas, escutar o barulho do rio, escutar o barulho do mar, escutar o barulho dos pássaros cantando. Então a grande reflexão que eu trago aqui para vocês é... Emagrecimento não é tudo. Viver é tudo. Nós só temos uma vida. Você ter um corpo saudável, um corpo bonito, vai te ajudar a viver bem. Você estar em lugares bons, e lugares gostosos, vai te ajudar a viver bem. E isso, esse conjunto de vida, de estilo de vida saudável, de estilo de vida ativo, não vale o exercício, estilo de vida ativo, de você sair dar uma caminhada, respirar um ar um pouco mais puro, vai te trazer energias para manter esse estilo de vida mais ativo e, consequentemente, você emagrecer de maneira saudável. Escuto de muitos alunos até, inclusive do life For recentemente, falando Ah, eu me deu vontade de correr com esse processo de exercício físico, me deu uma vontade de correr mais um dia na semana, eu fui correr no parque no domingo. Daí eu falei, como você se sentiu? Ah, professor! Me senti tão bem, sabia? Depois do dia foi tão mais leve, tão gostoso. Acho que nas próximas semanas eu vou correr no domingo. Mas você vai correr no domingo pra emagrecer? Não, eu não vou correr no domingo pra emagrecer. Eu vou correr no domingo porque me fez muito bem. Me fez me sentir mais leve, me fez me sentir mais disposto. É, é gostoso. É melhor do que ficar em casa na frente da TV. Sim, é melhor do que ficar em casa na frente da TV. Mas dá preguiça, né? Dá preguiça de sair da cama. Sim. Dá preguiça de ser na cama. Mas depois que sai, vale a pena. Sim, depois que sai, vale a pena. Faça sua vida valer a pena. Saia de casa, se divirta. Contemple momentos bons. Ter sucesso é ter orgulho da história que você vai contar. Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Não interessa dinheiro, não interessa o seu peso. Interessa as suas histórias. Saia de casa e faça a sua história se torne mais saudável, se torne mais feliz e emagreça por consequência disso. Gosto muito de falar com vocês, compartilhe com um amigo que está precisando escutar isso, deixa seu like aí se valeu, que eu fico feliz em cada um likezinho que eu recebo ali. Um beijo e até a próxima!